E aí, pessoal, a hora da verdade, né? Provar essa coisa linda, maravilhosa, essa gordice, cara, a gordice do Bruno. Eu amo coisas gordas, cara, por isso que eu meio uns quilinhos a mais, mas não tem pra onde correr, né? Cara, isso aqui tá lindo, tá douradinho, não tá preto nem aquela cor, sabe, escura, tá douradinho. Ó, perfeito, ó, e esse molhozinho, de, a base de bacon, Hum. ó, ó, ó. Meu Deus do céu Cara Isso aqui é muita gordice Porque tá muito gostoso isso aqui Esse aipim frito Com esse molho à base de bacon Hum Ó Meu Deus Hum Eu vou continuar comendo aqui Porque eu não tô resistindo Porque eu sei que eu vou ganhar uns quilinhos hoje tá maravilhoso pessoal obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma gordice comigo aqui né é claro estavam com saudade né mas é isso não esquece de se inscrever no canal dar o like ativar o sininho e comentar o seu apoio é sempre importante pra gente e a gente tá continuando a fazer o canal crescer todo final de semana a gente lança vídeo novo então, muito obrigado. Eu quero que vocês façam essa receita aqui, que vocês vão pirar. E até a próxima. Fui!